E aí algumas pessoas só conhecem o Ilê no carnaval, mas aí o Ilê são 365 dias no ano, fazendo inclusão social. Inclusão social passa pela questão das prevenções de várias doenças, principalmente da DST AIDS. E o Ilê também faz esse papel de intermediação, né? É, às vezes não, não encaminha o cidadão para o um, setor de saúde, mas traz o um setor de saúde para dentro da comunidade, onde se faz um trabalho de prevenção e nesse trabalho de prevenção se identifica algumas pessoas soro positivo e a partir daí se faz aquele trabalho social aonde Prepara essa pessoa para ter entendimento do que está acontecendo com ela, o risco que ela está correndo, tanto para ela como para outros. Quer dizer, ele aí, dentro dessa perspectiva, conseguiu, é, é, ao longo de quatro anos, também está fazendo essa ação social, que é muito interessante, né? Que transforma, porque leva conhecimento. Quando você tem o um conhecimento, está esclarecido o que está acontecendo, faz a sua prevenção e previne a sua comunidade. Esse é um dos papéis específicos que ele aí tem. Brinquem, divirtam-se e não esqueçam do seu amigo inseparável, que é a camisinha. E não use só no carnaval, não. É real isso, que eles usem 365 dias no ano, porque as coisas acontecem né? E inesperadamente. Mas se você tivesse parceiro no bolso, ele vai te prevenir muitas dores de cabeça, então sejam felizes com a camisinha no bolso. <risos>